Olá, tudo bem? Aqui é Manuel André. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como converter um vídeo que está no YouTube ou no Facebook em MP4, pelo celular ou computador, para você usar nas suas divulgações. Primeiro, vou converter um vídeo que está aqui no, no YouTube. Eu vou usar como exemplo um vídeo do, do meu canal aqui. Vou pegar um desses vídeos. Deixa eu ver. Vou pegar esse vídeo aqui. Vou clicar nele. Agora eu vou vir aqui, ó, em compartilhar, para me pegar o link desse vídeo. Vou clicar em copiar. Copiou. Agora eu vou abrir outra aba para mim fazer o download desse vídeo. Vou acessar aqui o Google. Aí você digita assim, ó, converter vídeo YouTube em MP4. Pronto. Qualquer um desses sites aqui, eles fazem essa função. É só você olhar o que você achou melhor para você fazer o download dos seus vídeos, tá certo? Eu vou usar esse aqui, ó. Agora eu vou, como eu copiei o link aqui, ó, eu vim aqui, compartilhar, copiei o link. Agora eu vou colar aqui, ó, dentro do programa para fazer o download desse vídeo. Vou clicar em colar. Está carregando ali. Agora você vai escolher uma dessas três opções aqui, ó. Aqui é a qualidade do vídeo eu recomendo você escolher 720, que é a melhor qualidade. Você clica em baixar. Vai fazer o download abrindo esse site aqui de propaganda. Mas aí é só você fechar. Que deu algum erro. Vou clicar de novo. Fazer o download. Aí, ó. Baixar. Agora sim. Vou clicar aí no botão aqui baixar. Ele vai abrir o site de propaganda aqui, mas ele está fazendo o download do vídeo aqui no canto, ó, como você pode ver. Vou fechar esse site aqui. Aí ele já fez o download. Depois que ele fizer o download, ele vai lá para o seu computador. Aí pode estar tá na área de, de download. Ou na área de trabalho ou de de documentos do seu computador. Aí você procura o vídeo e divulga onde você quiser. Agora eu vou te ensinar como fazer o download de um vídeo pelo Facebook aqui no no computador. Você, se você achou legal o vídeo que, que estava em alguma fanpage ou em algum grupo, você faz esse mesmo processo aqui que eu estou fazendo, tá certo? eu vou Procurar algum grupo que eu participo para me pegar um vídeo. Vou escolher esse grupo aqui. Agora eu vou vir em vídeos aqui dentro do grupo. E vai aparecer só os vídeos aqui. ó Agora eu vou clicar em um desses vídeos. Eu vou escolher esse vídeo aqui. Aí você pausa o vídeo e para pegar a URL desse vídeo, para você fazer o download, você clica no botão direito do seu mouse e vem aqui em mostrar a URL do vídeo. Ele mostrou a URL, ó, você clica três vezes até selecionar tudo, clica em copiar no link. Ele copiou, agora você vem aqui no Google. Aí digita essa palavra aqui, baixar vídeo Facebook. Ou baixar vídeo do Facebook, tanto faz. Aí vai aparecer várias opções aqui, ó. Todos esses sites eles fazem o download dos vídeos que vem do Facebook. Aí você escolhe um desses sites. Vou escolher esse aqui. Como eu já peguei o link do vídeo, Vou colar, opa, apareceu isso aqui, eu vou clicar no X, vou colar o, o link do vídeo que eu acabei de copiar. Está processando aqui o link para fazer o download. Vou esperar um pouco. E aqui está dizendo, ó, baixar em MP4. Aí você clica em baixar, que ele vai fazer o download para o seu computador. Ou então você pode vir em outro site, ó, que ele faz o mesmo processo também. Deixa eu vir nesse outro site aqui. Vou pegar o link novamente do vídeo. Vou mostrar o URL do vídeo. Vou clicar três vezes para selecionar o link todo. Vou clicar em copiar para copiar esse link. Agora eu vou lá no site. Eu quero fazer o download desse vídeo. Vou colar o link. Agora eu vou clicar em baixar. Aqui em baixar você escolhe a qualidade. Ó. Qualidade em HD. Qualidade normal e também pode converter o vídeo em MP3. Eu recomendo você escolher a melhor qualidade, que é essa aqui. ó. Você clica é, nesse primeiro botão aqui que ele vai fazer o download do vídeo. Quando ele fizer o download, você pode divulgar aonde você quiser. Tá certo? Aí eu só peguei o, o link do vídeo lá no Facebook e escolhi um desses sites, ó aí abri um desses sites, colei o link e fiz o download e para baixar o vídeo do YouTube é a mesma coisa você pega o link, o link do vídeo que você quer fazer o download vem aqui nesse botão compartilhar copia o link aí você escolhe um desses sites aqui, ó tá vendo? Todos esses sites, eles fazem a mesma função, ó Ó, converter vídeo do YouTube em MP4 aí você escolhe um desses sites quando você escolher um desses sites aí você cola o link cola o link escolhe a melhor opção a melhor qualidade e faz o download do vídeo tá certo e nem eu fiz aqui ó coloquei o link aí eu se eu quiser fazer o download desse vídeo. Eu escolho a melhor qualidade, que é essa aqui, 720. Clico em baixar. Aí ele vai fazer o download para o meu computador. Então é dessa maneira que você baixa vídeos do Facebook e do YouTube aqui no, no computador. Tá certo? Agora eu vou te ensinar como fazer isso pelo celular. Agora eu estou aqui no meu celular e infelizmente não dá pra baixar vídeos pelo pelo facebook só dá para baixar vídeos pelo youtube e pra você baixar os vídeos do youtube você vem aqui no canal do youtube vou pegar aqui um vídeo de futebol só como exemplo pegar esse vídeo aqui pegar o link desse vídeo aí você clica aqui em compartilhar e clica em copiar link aí para fazer o download desse vídeo pelo seu celular você vem aqui no, no Google Chrome ó, do seu celular Aí você digita essas palavras aqui, conversor de vídeo YouTube MP4. E você clica em ir para pesquisar. Aí igual como no computador, vai aparecer todas as opções aqui de vídeos que convertem que que faz o download aí você escolhe um desses sites aqui ó eu gosto de usar esse site aqui ó y2 mate.com mas todos os outros sites faz a mesma opção tá certo se não pegar nesse site que eu vou acessar aqui você vai em outro site que com certeza vai pegar para você mas eu vou usar esse site aqui que é o que eu mais gosto de usar para fazer o download dos vídeos Aí eu vou colar o link que eu acabei de copiar lá do YouTube. Vou bloquear aqui para não aparecer notificações no celular. Aí ele carregou o vídeo. Ó. Aí você escolhe a opção 1080p, que é a melhor qualidade do vídeo. Aí você pode escolher vídeo ou pode baixar só o áudio desse vídeo também. Mas eu vou baixar o vídeo completo. E para baixar o vídeo, você escolhe a melhor qualidade. Eu vou escolher esse, essa qualidade aqui, 1080p. Você clica em baixar. Espera carregar ali. E você clica no botão baixar novamente. Aí ele vai ser baixado automaticamente para o seu celular. Clicar aqui no X... Vou vir aqui em detalhes, Olha, ele está fazendo o download, ó. aí o tamanho do vídeo é 182,15 megabytes. Ele está fazendo o download do vídeo completo, eu não estou fazendo o download é, porque eu estou te, te dando só um exemplo, mas é dessa maneira que você faz o download do, dos seus vídeos pelo YouTube. Você pega o link do vídeo que você quer, quer baixar para o seu celular. Aí você vem no Google Chrome pelo seu celular e digita conversor de vídeo YouTube MP4. Aí você escolhe um desses sites aqui. Ó. Eu gosto de usar esse, aí eu usei esse aqui. Aí você clica no site, em um desses sites. Aí você cola o link do vídeo aqui. E faz o download do, do jeito que eu acabei de te mostrar. Tá certo? Então é dessa maneira que faz o download do vídeo. Tanto pelo computador e pelo celular. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Se inscreva no canal e ative no, as notificações. para você não perder mais nenhum vídeo novo que eu postar no canal. E se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário. Que assim que eu ver... O seu comentário eu, eu te ajudo quanto antes, tá certo? Então forte abraço e até o próximo vídeo.